Olá pessoal do Caminho da Graça, galera do Caminho Santos. Eu sou o Gito e sou voluntário às ações na Nigéria. Estive nas últimas operações é, lá e voltei com malária, super mal. Fiquei internado e tive complicações, mas eu senti é, o carinho de muitos, de muitos desconhecidos, e eu quero agora publicar um agradecimento pelo carinho, pelas orações, por tantas ligações, por gente que ligava para a Sara, para os meus pais, é, querendo saber como poderiam ajudar e se disponibilizando. Isso tudo fez muito bem para minha família, que estavam preocupados com o meu estado, e também fez muito bem para mim quando eu fui para o quarto, quando eu saí da UTI, e pude estar é, me sentindo tão amado, perto de tanta gente boa do Evangelho. Então quero agradecer a vocês pelo carinho, agradecer a vocês pela oração, Agradecer vocês por terem se importado e terem ligado. Eu me sinto bem agora. Já estou melhor. Ainda estou com um pouquinho de é, incômodo na garganta, porque tive que colocar um tubo. E ainda tenho os pés inchados por conta do, do período é, internado. E ainda tenho também um pouquinho de complicação na hora do sono, porque o organismo estava é, desligado e ligado em horários é, confusos, mas agora estou bem, estou me alimentando bem, já tenho me sentido forte, desinchando e agora eu quero pedir para que vocês continuem orando, para que logo eu esteja forte e aí já consiga planejar é, uma, nova, uma nova ida à Nigéria para a continuação do que nós temos feito lá. O pessoal me perguntou, Gito, e aí? Depois disso tudo, você vai parar? E que eu tenho respondido, com toda a franqueza do meu coração, é que um soldado foi é, ferido. E a missão ainda precisa ser feita. Então, eu vou melhorar e vou voltar a trabalhar, se Deus quiser. É... Então, logo, eu estou criando força para voltar a campo para poder é, colaborar, ser voluntário, as ações da Nigéria. Então, orem por nós, orem por mim, meus pais, e pela Sara, que segurou a bronca sozinha, e peça que Deus nos abençoe. Esse é o meu pedido em especial para vocês, com todo o amor. Um beijão.